Bem-aventurado é aquele que ajuda os necessitados. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à vontade dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Quando doente, Tu lhe restauras a saúde. Eu disse, compadece-te de mim, Senhor. Sara a minha alma, porque pequei contra Ti. Os meus inimigos falam mal de mim. Quando é que ele vai morrer e ser esquecido? se algum deles vem me visitar diz coisas vãs amontoando maldade no coração ao sair é disso que fala todos os que me odeiam se reúnem e ficam cochichando pensam o pior a respeito de mim dizendo foi uma peste que deu nele e caiu de cama e não vai se levantar mais até o meu amigo íntimo em quem eu confiava que comia do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar Tu, porém, Senhor, compadece de mim e levanta-me para que eu lhes pague segundo merecem. Com isto, saberei que te agradas de mim em não triunfar contra mim o meu inimigo. Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões na tua presença para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém.